É, o, o que eu achei curioso, engraçado, era o título mencionar isso. É, reunião a favor da reforma do Centro de São Paulo, a reforma do Vale do Angabaú. E como se as reformas urbanas, ou toda a transformação operada pelo Estado na cidade, fosse necessariamente positiva. E eu não acho que sempre isso é, acontece dessa forma. E muito menos quando, ela, quando a ela sua se proposta sendo apresentada. Se a gente vai decidir o que é bom ou não conjuntamente, não dá a priori você já estabelecer que as pessoas têm que ser a favor daquilo.